Seja bem-vindo ao Portal Campeão de Memorização. Aqui você vai encontrar depoimentos e dicas de Renato Alves que irão ajudá-la a potencializar o uso da sua memória e a sua concentração. Novidades para você que lida com muita informação, mas dispõe de pouco tempo. Confira também as entrevistas do Renato Alves com apresentadores consagrados da televisão e orientações indispensáveis para você que está se preparando para concursos públicos e vestibulares. E se você ainda está sofrendo com distrações e esquecimentos, temos a ferramenta perfeita para você. Curso avançado de estudo de memorização e concentração. Um curso completo, rápido e eficiente que vai revolucionar a sua maneira de aprender, abordando os temas como Como ler sem esforço, até 50 livros por ano. O que fazer quando der o branco na memória? Como obter alta concentração no trabalho e nos estudos? Técnicas de leitura concentrada e o mais importante, lembrar de tudo que leu. Memorize qualquer informação 10 vezes mais rápido. Você prestou atenção? Viu que variedade de benefícios? É impossível não agradar você e sua família, não é? Então dê esse presente para você! E tem mais! Nós garantimos que você vai ampliar de maneira extraordinária seu potencial de retenção de informação, fazendo de você uma pessoa de destaque no ambiente de trabalho e na sala de aula. O nosso curso de memorização e concentração é um trabalho sério, embasado nas últimas pesquisas científicas sobre o funcionamento da memória. São 8 horas de treinamento, que garantirão a você um aprendizado de altíssima qualidade. Entre para o seleto grupo das pessoas que brilham. Faça a escolha certa. Faça logo a sua inscrição. Seja um campeão de memorização.